Bitcoin corrigindo, vamos fazer um update rápido aqui, então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve também, ativa as notificações e participe do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo pessoal, então algumas coisas aqui me preocupando nesse momento, mas ainda acredito que está bem tranquilo, vou mostrar para vocês aqui agora que que está acontecendo. É, de novo, pessoal, não consegui aqui fazer a análise completa 500, esse pequeno índice dólar, ler tudo que é, tudo que está acontecendo aí no mundo, tá? Porque eu tô aqui em difusão da, da FTX, tá? De olho o que tá acontecendo aí. Eu entrevistei aqui ontem psicólogo aqui no canal para ajudar a galera que está passando aí sufoco com, essa, com essas perdas e hoje também teve a entrevista do, de um advogado especialista em direito digital, então eu vou deixar os links aqui em cima, quem quiser acompanhar aí, quem for vítima, tá? É, então por isso as análises estão um pouquinho limitadas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo nesse momento aqui, tá bom? Então galera, o Bitcoin teve aqui resistência nessa linha de cima, tá? Ontem estava com o de olho aqui também nessa região, eu até não mostrei para você, vocês no vídeo aqui ontem sobre isso, mas tem essa LTB, Nesse segundo toque aqui que tinha resistência, eu acabei tendo que fechar uma parte da minha posição, porque estava arriscado realmente aqui de Bitcoin não conseguir né, fazer esse, esse rompimento. Tá bem, bem enrolado aqui. Ele bateu exatamente na região de 68 aqui, olha só, Bateu no 68 aqui. Né, quase segundo toque nessa região Aqui eu tive que né, fechar uh, Um pouco dessa posição nesse long Porque estava arriscado, tá? Então a gente está corrigindo Aqui agora, tá? E formando aqui Esse triângulozinho, tá? Acho que a maioria das pessoas Estão de olho nesse triângulo né, Esquecendo que aqui a gente pode ter a formação Desse canal, que é o que eu estou acreditando Aqui para o Bitcoin. Então para mim, essa zona aqui ó, Que a gente está, a próxima aí Região 16.600, 15.600 tá? Essa aqui são zonas De compra, tá, pessoal? Zona de compra, na minha opinião daí tá, acho que a gente pode segurar aqui nessa possível formação dessa LTB, desse canal aqui, tá? Essa LTB azul é o que eu estou aqui, aqui de olho. Então o Bitcoin teria chance ainda de testar essa região. Eu estou achando que ah, a gente está muito próximo aqui de fazer esse rompimento, tá, pessoal? Dessa, dessa, dessa LTB. É o que eu estou acreditando aqui agora, mas eu tive que reduzir aqui a posição, porque né, o Bitcoin não está muito. Uh, não estava tá demonstrando muita força E também vou falar para vocês aqui um pouco mais Sobre esses pools de liquidação, hitmap de criação Que está formando bastante abaixo E isso está me deixando aqui uh, né, Com um pouco o pé atrás aqui tá, Dá um pouquinho de medo de ficar posicionado em longs Quando eu vejo esse tipo de coisa, tá pessoal? Então, aqui agora nesse momento estou acompanhando essa LTB né, A maioria das pessoas com certeza está olhando esse triângulo aqui ó, tá eu acho que várias pessoas vão estar de olho nesse triângulo Só que triângulo, pessoal, pode virar várias coisas tá? Então, é um padrão de continuação de baixa? Ele é, né, mas eu acho que o Bitcoin é simplesmente romper para baixo assim agora, eu acho que é pouco provável. A gente teve muita liquidação nessa zona aqui, pessoal. Quando a gente tem muita liquidação aqui ó, nessas regiões, né, nessa região aqui no caso, aqui, ó, é, é uma região que vai ser um suporte, tá? um suporte temporário. A gente pode sim bliscar abaixo aqui em algum momento, fazer alguma armadilha, sim. tá? Mas eu acredito que a gente tem que dar uma andada aqui no preço. Eu acho que não tem nada que vai de fato fazer o Bitcoin aqui agora, Uh, tem que ser uma coisa muito ruim no mercado para o Bitcoin simplesmente romper aqui para baixo, tá, galera? Então, obviamente, tem que ter stop posicionado quem está em uma operação de long, tá, mas eu acredito que o Bitcoin tem grandes chances de buscar ainda, chances de buscar essas zonas aqui mais acima, tá? é o que eu estou aqui apostando nesse momento. Estou na operação de long aqui, reduzida aqui, eu vou ver se consigo mostrar para vocês rapidamente, né, aqui na Bybit, tá, pessoal? Inclusive, a Bybit... Lembrando vocês que ela, ela mandou aqui também a reserva de valores aqui, tá? A prova de reservas, teve um tweet aí também do seu da Bybit, então eles têm aqui cerca de 1.9 bilhões de dólares aqui em reservas, tá? Na Bybit. Então, sendo, sendo, sendo que 21% é Bitcoin, daí 40% o SDT, 16% o é SDC, tá, pessoal? Então, aqui, ó, Bit, que é o token deles, é cerca de 5% aqui na Bybit. Tá, então, acho que a corretora aqui, na minha opinião, está uh, ok. Tá? É uma corretora segura para operar. É uma corretora que eu gosto bastante. Estou com a operação aqui de long, aqui agora bastante reduzida. Eu consegui abrir essa, essa operação aqui, exatamente aqui, ó, pessoal. Abri bem nessa região aqui. ó. Estou tá, com o um stop aqui posicionado bem colado, na verdade. Tá. Então, uh, agora, vamos acompanhar aqui como vai ser o desenvolvimento desse... Dessa, dessa operação aqui. Se a gente romper essas regiões para baixo, vou estar estop estopando essa operação, mas com uma perda bem pequena, aí, tá? então eu acho que não é, não é muito grande. Estou cogitando, inclusive, de uh, escalar essa, essa operação aqui agora nesse momento, porque a gente tem uma divergência aqui também, bullish aqui numa hora, tá? Então vendo que o RSI fazendo ó, uh, fundos ascendentes aqui, pelo menos, está aparecendo, tá? enquanto o RSI faz aqui numa hora fundos, uh, fundos descendentes, tá, pessoal? Isso aqui é uma divergência. Uh, bullish aqui, ó, mostrar para vocês aqui, seria essa divergência Bullish ocorrendo, tá, seria, uh, deixa eu ver se eu confundi essa aqui, ó, né, preço subindo aqui, price action subindo com o um RSI caindo aqui, isso é uma divergência aqui, escondida Bullish, tá, que é esse padrão aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, tá bom, então, uh, na minha opinião, a gente está próximo ainda né, de fazer esse rompimento, acredito que vai ser esse romp rompimento para cima, porque a gente... Tem, buscou muito liquidez nessas regiões, pessoal. Temos que buscar liquidez acima, tá? É como o mercado funciona. Aqui no TRDR a gente pode ver, então, nessa zona aqui, 15.600, a gente teve, então, aí bastante uh, né, liquidações aqui, pessoal. Basicamente aqui, ó. Se bem que essa zona aqui também, né? Essa zona aqui também, essa zona aqui do, dos 16.700, a gente teve também aqui ó, bastante liquidações, né? Então, é uma zona de resistência também. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Essa região aqui, ó. Essa região é uma zona que teve bastante liquidação. Mas a gente teve bastante liquidação também aqui nos 15.600, tá? Somando tudo, pessoal, tá? nessa zona aqui, ó, deu... São milhões e milhões aqui também, muita venda a mercado, tá? Então, para mim, o Bitcoin tem chances maiores aí de subir. Inclusive, aqui agora, nesse momento aqui, a gente está tendo né, suporte aqui, formando no Bitcoin nessa região. Tá? Então, eu seria estopado só se o Bitcoin perder essa zona aqui dos 15.700 aqui, eu seria estopado... Tá, nessa operação de long Estou uh, tranquilo aqui agora tá? é, eu Vou deixar essa operação rodando Ver o que acontece uh, Os indicadores aqui, só mostrar para vocês rapidamente Deram uma piorada na minha opinião O long short que deu uma subida tá forte O pentras ficou uh, Relativamente estável aqui Mas uh, nesse momento deu uma subida tá? Então os indicadores para mim deram uma pioradinha tá, Nesse momento mas vamos olhar aqui então os pools de liquidação, acho que esse é o ponto importante que eu, que eu quero mostrar para vocês. Aqui no curto prazo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui os hitmaps aqui no curto prazo da, da Binance aqui pessoal, 12 horas, formando aqui. tem liquidez bastante nessa zona de tá? formando. Uh, e aqui no caso, ó, a região que tem bastante liquidez formando aqui ainda para baixo é até a região R$16.000,00. 175 tem bastante liquidez, tá? Depois lá abaixo também tá formando aqui, ó. Que tá me deixando. Tá perigoso aqui, ó, a região dos 15.200 e também a região aqui dos 13.500 dólares, pessoal. Vamos olhar aqui os 7 dias, olha só, 7 dias aqui na Binance, formando muita liquidação, 7 dias aqui da Binance, só pessoal, a região dos 15.200 e também a região dos 13.500 e... 13 dólares, Tá? Tá me parecendo, honestamente, falando pra vocês que em algum momento o Bitcoin vai romper esse aqui pra baixo, tá? É o que eu tô acreditando, mas a gente vai ter um espaço pra mover, eu acredito que a gente pode formar essa bandeirinha aqui, ó, essa bandeira, bandeira de baixa aqui pro Bitcoin, ó, essa bandeira, em algum momento a gente pode romper, fazer esse rompimento aqui, ó, tá? Dessa bandeira. Dependendo onde romper aqui, a gente pode, então, buscar a patamar aqui da região dos 12.500, 13.500 dólares, tá, pessoal? Mas eu acho que o Bitcoin vai ter um espaço para mover aqui, ó, até mais ou menos, até a gente botar essa região aqui, esse alvo, na região dos 13.500, a gente pode mover um espacinho aqui, pessoal, de tempo, tá? Acho que tem bastante tempo para o Bitcoin andar, tá? Mas o que eu estou acreditando que vai formar aqui é essa bandeira de baixa. Eu acredito em mais baixa para o Bitcoin, tá? Olhando aí... É, o médio prazo, mas no curto prazo tem espaço Bitcoin mover para cima, tá? Então eu estou operando nesse tempo gráfico aqui agora, buscando aqui é, uma operação aí, um, uma operação de long para testar essas zonas aqui, retestar essas zonas aqui dos 18 mil é, dólares aqui, tá, pessoal? Que eu estou acreditando. Tem que romper, obviamente, aqui de novo, voltar a ficar acima dessa região aqui de tá, pessoal, que é a região do VPR, também que eu estou de olho, tá? Uh, vamos ver, tá? Mas aqui pra mim, isso que tá perigoso, tá? Essa formação de liquidez aqui nessas zonas tá bem perigosa, mas eu tô contando com esse suporte dos 15 mil aí e 600 dólares pro Bitcoin, tá, pessoal? E também eu mostrei pra vocês ontem no ficha que temos aqui bastante liquidez formando nessa região uh, dos 20.300 dólares, muita liquidez aí, tá? para buscar os shorts. Então eu acho que o Bitcoin tem espaço para subir, para estopar essa galera antes de continuar a queda. Não faz sentido né, os, os ursos ficarem aí montados no dinheiro, o mercado vai lá buscar o dinheiro deles antes de fazer essa queda aí, tá, pessoal? Com isso, então finalizo aqui a análise de hoje. Espero amanhã consiga voltar aí, não sei, tá? Porque amanhã talvez eu vou estar mudando de cidade também. Talvez faça pelo celular, mas... Vou tentar fazer aqui um update de vocês em relação a sp o que está acontecendo no mundo, mas... Um, enfim, a, o, a, o, o macro ainda continua ruim A geopolítica continua ruim também, tá, pessoal? Mas isso não impede o Bitcoin de subir, não Quem acredita só em baixa Eu acho que é bastante perigoso, tá? Quando eu acreditar mais em baixa, eu vou falar pra vocês Mas acho que agora aqui no curto prazo a gente tem espaço aí pra mover com o Bitcoin Então, tudo mais é isso vou, Desejo pra vocês aí bons trades Vou deixar aqui pra vocês alguns links recomendados Também a Bybit, corretora que você pode usar aí tá Que agora tá com provas de reservas e, então é importante, estou pedindo para todos os corretores aqui provas de reservas e aqui a Bybit já demonstrou, então com isso a gente se vê no próximo vídeo, um abraço!